Fala aí, galera. Loucos por Drywall. Bom dia, família. Deixa eu falar para vocês, pessoal. Eu adquiri uma, uma nova ferramenta aqui que eu vou estar tá mostrando para vocês. Mas antes, eu já quero pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixe o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? E a tua ajuda é muito importante. Bora lá, pessoal. É, nós temos aqui várias ferramentas da da Angel, da linha Power Exchange, e essa ferramenta pessoal, é... é muito bom essa linha de ferramentas da Angel, porque nós temos aqui lixadeira, é... nós temos aqui parafusadeira, nós temos esmerilhadeira, nós temos serra de cotico, quer dizer, várias ferramentas que usam a a bateria, né? E uma bateria cabe em qualquer ferramenta. Você está trabalhando numa ferramenta, você pode tirar dessa ferramenta e passar para outra ferramenta e, e a bateria vai funcionar em qualquer ferramenta da linha Power Exchange. Agora a Engel lançou essa novidade aqui, pessoal, que é um carregador com duas baterias 4.0 tá? amperes, 18 volts, que é uma bateria mais potente. Como nós temos muita ferramenta, né? da linha Power Exchange, e aí, o que estava que acontecendo? Às vezes alguém ia para uma obra, outro ia para outra obra, então causava um certo problema, eu estava precisando de mais bateria, aproveitei esse lançamento que está com um preço super especial, tá bom? E eu quero mostrar aqui para vocês, então, para vocês verem aqui, pessoal, como é que é esse carregador. Pessoal, qual é a vantagem? Esse carregador ele já vem com dois... Carrega duas baterias ao mesmo tempo, um carregador carregando duas baterias, então isso facilita muito, né? Porque nós podemos levar várias baterias e as baterias dessa linha tá da Enriu. Ela ela carrega muito rápido, ó. então a gente tem como colocar a bateria aqui. Daqui a pouco ela tá carregada, a gente tira, coloca outra. Então achei bem legal, tá? São baterias robusta 4.0, porque a Enriu tem bateria nessa linha de 2.0, né? Que é uma bateria mais leve que a gente utiliza na nossa máquina é, na nossa parafusadeira para drywall que é uma que a gente precisa de uma coisa mais de leve ali para trabalhar e a gente usa essa de eles tem 3.0 a gente temos também aqui 3.0 4.0 5.0 a única bateria que eu ainda não tenho da Enel é de 6.0 tá mas daqui a pouco eu vou adquirir também então o que que acontece vem aqui ó coloca aqui uma aqui ó coloca o tá, aqui e você vai ter duas baterias carregando simultaneamente, tá? Então isso é bem legal, pessoal. Eu acho que isso é bem bacana. É, é algo que vale super a pena. Então se você tem, tem, tem essa necessidade aí de aumentar teu número de baterias, você que tem mais ferramentas aí da Enel, como nós aqui temos, tá ok? Fica a dica aí para você, tá bom? Vale super a pena. E eu indico, cara, eu vou sempre indicar a marca Enel, porque é uma marca super top, é uma marca que tá aqui, é uma marca alemã, tá? Mas aqui no Brasil ela tá sobre a administração da âncora, e a âncora a gente sabe que é uma empresa muito séria que vale super a pena. Valeu? Então um abraço aí pra galera aí da Enel, um abraço aí pra galera da âncora aí, da Canite. E um abraço para toda a família de loucos por Drayol. Valeu!